Olá! O vídeo de hoje é um vídeo um bocadinho diferente, é um vídeo que eu já tinha aqui há cerca de um ano. Como vocês podem ver no meu setup, tinha ainda o um mapa mundo, tinha aquela mesa castanha de madeira, onde vocês reparam que este vídeo já é antigo, mas tinha-o aqui porque este vídeo tem 2 horas e eu era para fazer uma série. Nunca tive a oportunidade de conseguir colocar a série e resolvi pôr estas 2 horas em 9 minutos. Ora, aqui estava a montar o F-550, que é muito idêntico ao F-450, só que aqui tem 6 motores. O F-450 tinha só 4 motores. Aqui estou a colocar a sola para depois fazer a ligação. Como vou usar uma APM? Aqui soldei um power mod ao plate inferior, onde já não há desculpa para termos os ESC a alimentar a APM, que isso era um erro que a gente fazia que eu vim descobrir isso da pior maneira com a perca do meu F450 e claro instalei-lhe um power mod neste drone e nunca mais tive problemas com isso de percas de energia porque era energia dedicada mesmo à APM não ia buscar os ESC's porque estes ESC's que eu vou usar são aqueles ESC's que eram os CMUK muito mal falados porque eles queimavam muito e eu descobri uma maneira para eles não queimarem tanto. Pelo menos este drone tem cerca de um ano. Voa algumas vezes e ainda não queimou nenhum esco. e Também não teve nenhuma queda mas nunca queimou nenhum esco. E porquê? Porque eu instalei lá aqui, na zona onde eu estou agora a soldar. Eu também soldei um, um condensador. Onde isso ajuda bastante a estabilizar a parte eletrónica do, do drone. Aqui é normal soldar os escos vermelho no mais, preto no menos, positivo vermelho, preto negativo, onde fiz a solda, ali até pus um pano para não estar a sujar as mãos, nem estar a sujar a solda, que era para ter uma solda limpa, porque uma pessoa pode ter às vezes problemas por fazer más soldas, já me aconteceu em drones a soldar e depois estar tudo soldado e tentar fazer conexão Aquilo funcionava mas quando era para trocar informação não funcionava bem. E vim descobrir que era da sola, Por isso eu ter aqui alguns cuidados com a solda. A gente devia ter esse cuidado. De resto aqui soldar. Parte simples. Onde faltava aqui só um, um ESC. O Simux de 30. Aqui fazer a limpeza da solda. Ali estava a mostrar, aquela imagem que passou muito rápido, a mostrar o, o condensador. E onde eu agora vou meter os braços. Onde vou usar os vermelhos para a frente, os pretos para trás, os brancos para os laterais. São 6 motores, 6 braços. Onde vou apertar os motores. Isto tem que ficar bem apertado. Eu nunca esquecendo que nestas alturas, quando são os apertos finais, meter ali aquela cola própria aos para os parafusos. Porque isto vai ter vibrações e vai desapertar os parafusos. E aconteceu muitas vezes no F450, por eu não usar essa uh, cola para os parafusos, os, eu dar conta dos parafusos terem desapertado e começavam a desmontar o drone no ar. Aqui, claro, é aquela parte básica que é montar os braços, uh, e ir apertando os braços, ligar os escos depois aos motores, fazendo aquelas coisas todas. Lembrando que a APM é uma controladora já descontinuada, já não há atualizações mais para essa controladora. Apesar de ser uma boa controladora, eu gostar muito da controladora porque foi a primeira controladora com que eu tive contacto aqui no mundo dos drones, onde perdi muito a hora da minha vida a tentar descobrir como é que aquilo funcionava, a tentar melhorar a configuração para o F450 na altura, ter o melhor desempenho, onde perdi mesmo bastante tempo. Perder não é perder, porque não só vai sempre ganhando conhecimento. Ora, aqui continuando aqui no, no vídeo, aqui foi agora a fiarada toda a meter ali para o meio, passar os fios para baixo pelas ranhuras, ir apertando, o, apertando não, ir colocando os fios nos ESPS, isto era fácil de tirar, fazendo ali o teste para ver se estava tudo bem ligado, se não havia problemas, depois ligar-se uma bateria, os ESPs apitarem, todos está tudo a funcionar e agora sim ir buscar a nossa APM que vai ficar colocada ali no meio ora eu vou desmontar aqui a APM porque eu quero saber onde é que é o centro da APM o centro da APM é aquela setinha que está ali que vê-se muito rápido a andar mas para quem conhece já a APM a APM lá dentro tem uma seta aquele é o ponto zero da APM e eu neste projeto em vez de meter a APM ao meio como nós normalmente fazíamos estou a meter a APM mesmo no ponto zero no centro do drone onde estava ali até a marcar e queria ser ali Ora, para saber o centro, claro que passei um fio e assim sei que o centro é ali e eu estava a montar, ali mesmo a controladora tinha que ficar exatamente naquele sítio entretanto estou aqui a preparar uma, umas borrachas que iam fazer de anti-vibração porque esta APM como a maior parte das controladoras tem problemas com vibrações por causa do barómetro fica maluco e estas borrachinhas iam mesmo fazer de amortecedor e minimizar as vibrações para dentro da APM onde se vocês repararem isto tem tudo uma lógica para ligar os fios vocês têm que ligar os fios por a lógica que estão a ver claro que eu estou a passar a imagem muito rápido mas consegue-se perceber que eu, não... que eu segui uma lógica a apertar aqueles fios ora agora estou a montar o receptor por acaso eram 10 canais mas estava a funcionar em ppm onde vocês estão ali a ver um bluetooth e o, e o condensador já lá colocados claro que o bluetooth não foi na altura no, no, no drone porque eu só experimentei o bluetooth para ver como é que funcionava e testar porque eu nunca tinha, estado, nunca tinha testado o bluetooth entretanto vou ligar o GPS como se liga aqui na APM é ligação simples é só de encaixe aqui não estou a pôr a cola de parafusos porque depois eu iria Fazer alguns testes e, e só depois de estar tudo a funcionar bem. É que eu ia colocar a cola de parafusos e dar o aperto final. Ora, aqui estou a montar a asta pós GPS, porque estes drones precisam ter este tipo de, de GPS. Não é por causa do GPS, mas sim por causa do, da bússola que tem que ficar o mais longe possível dos esques e das partes elétricas que é para não haver interferências e estas hastezinhas, servem para isso, para manter o GPS o GPS não, o GPS faz parte da bússola neste caso, porque há este sistema só com GPS, mas este este GPS traz bússola inclu, incluída e assim tenho que afastar a bússola o mais longe possível das partes elétricas, por causa de que os campos magnéticos não estar a interferir para saber onde é que é o norte ora, eu aqui enganei-me a, a colocar o GPS, eu tinha que pôr o GPS a deitar para o lado e pus o GPS a deitar para a frente. Como vocês estão aqui a ver, eu vou deitar o GPS para a frente. Para fazer ali aquela sistema de colar, por acaso isso funciona bem. O GPS tem uma determinada posição para estar. Se vocês repararem, eu estou a deitar a vareta e a vareta está cá em cima do outro motor e não pode, tinha que cair para o lado para o lado direito, por isso tive de voltar a desmontar essa parte toda, mas isso faz parte de quando estamos a montar, sempre às vezes correr alguma coisa mal e termos que desmontar e eu aqui tive mesmo de desmontar a parte do GPS toda, que acho que entretanto até parti a peça do GPS uma a peça que deita e tive que estar a compô-la e tive, por isso tive que de desmontar tudo ora agora estou a fazer aquela montagem outra vez Onde vou pôr o GPS inclinar para o lado. Quando deitarmos o GPS, por causa da configuração, como estão a ver, ele agora deita e não cai em cima do motor. E agora aqui até vou mostrar que o GPS tem que ir para aquela zona, apontar para aquela zona. Como já tive o F450 sei como é que funciona. Ora agora colocar a bateria, porque tem que funcionar com bateria. Por tudo a funcionar... É na minha garagem, onde eu tenho ali por baixo do drone, vocês veem um saco, mas dentro do saco está... Um quilo de arroz e era para testar para ver se o drone conseguia levantar um quilo. Isto é um drone para um colega meu e onde ele tem que. O projeto dele tem um peso e eu pus um quilo para ver se o drone conseguia pegar nesse quilo. Ainda ia fazer uns testes na garagem, estava a voar bem, podia com um quilo, apesar de não ser o quilo o que o meu colega ia pôr, mas pelo menos conseguiu voar. Ora, agora vou aqui mostrar o vídeo de uma live que fiz com o drone até vou deixar também aqui no card para vocês verem a live completa onde estava o drone a funcionar sem GPS sem GPS não com GPS onde estava vento vocês depois na live vão ouvir o vento a bater no microfone onde estava ali a voar bastante estável bastante quieto modo GPS com a configuração de origem e para vocês verem que isto estava a funcionar muito bem. De resto obrigado por estarem a assistir ao vídeo. Encontramos-nos num próximo vídeo. E até já.